O Museu de Arte Contemporânea da Universidade de São Paulo é um dos museus mais importantes do estado de São Paulo e também do Brasil. E entre os autores que estão aqui no museu, a gente tem de Valcante, que foi um grande pintor modernista brasileiro. O acervo do Mac, de Div Cavalcanti, inclui mais de 550 obras, principalmente desenhos. E ele fez muitas obras, muitas mesmo, que têm relação com a música. Ele viveu numa época em que era muito forte a influência do samba, do choro, da seresta, e ele representa isso na obra dele. Sempre com aquela sensualidade, com aquela característica comum da música popular brasileira, desse período do modernismo e período em que ele viveu. O Di Cavalcanti nasceu no Rio de Janeiro, veio para São Paulo para estudar Direito na faculdade do Lago São Francisco. Só que ele fez algum tempo a faculdade, deixou a faculdade e mudou para Ribeirão Preto. E lá, junto com alguns parentes, ele começou a ter uma vida bem mais boêmia. Ele foi para o Rio de Janeiro de volta e na Lapa, em Santa Teresa, Ele teve contato com os bordéis, com o lado mais lírico da cidade, mais despretencioso. Ele gostou muito dessa atmosfera. E era uma atmosfera muito musical também, porque era onde tinha música popular. O dica Valcante, ele era chamado por Mário de Andrade como o Menestrel dos Tons Velados. A arte do dica Cavalcante era ligada a essa música urbana. Lembrar que o samba é o primeiro ritmo urbano nascido na cidade com uma raiz negra. Ele... Retrata o nascimento desse novo ritmo. Estudar a produção do Dica Valcante a partir dos desenhos é também estudar um pouco da origem de como essa música urbana foi sendo estruturada. A partir da música, lógico, vão surgir também a figura do negro que é músico, da mulata que dança de toda essa atmosfera urbana que, nos anos 40, a gente é tido como malandragem. Ele retrata um mundo que ainda não tinha voz. Ele passa esse ambiente para o papel e traz pra gente agora, no futuro, uma análise do que eram os anos 20, o que foi os anos 30 e os anos 40. E tudo isso com uma pitada de técnica das vanguardas francesas, principalmente do traço forte e ilustrador de Di Cavalcanti.